Fala galera, beleza? Aqui é o Enei Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando, tudo bem com você? Hoje eu tô fazendo esse vídeo, é que eu quero te mostrar é, duas vendas que eu fiz através do método é, ranqueamento de vídeos, tá? Mas antes, eu quero aí te pedir que se você ainda não é inscrito, você possa se inscrever compartilhar com seus amigos, pois o conteúdo pode ser importante para eles também, né? E lógico, como você vai gostar desse vídeo, já dá seu like, tá bom? Bom, é o seguinte, é, antes de eu te mostrar as duas, o print das duas vendas, tá? É, eu quero te mostrar, te falar o que eu fiz, tá bom? É, no caso, é, eu utilizei este mesmo canal aqui que você está assistindo, o Trabalhar em Casa Ganhando, e fiz, é, no caso do ranqueamento de vídeos, eu fiz 30 vídeos, sim, eu fiz 30 vídeos com esse tema, tá, e o que acontece, quando você faz muitos vídeos sobre um determinado tema, e ranqueia a palavra-chave, é, no caso o ranqueamento de vídeos, né, ranqueia ela, começa, ela começa a ranquear, é, por vários fatores, né? E tá, então vai ter um vídeo que é, aqui é melhor, outro hum, nem tanto, né? Isso, é muito variável, isso, né? Mas o fato é que eu fiz 30 vídeos, e é para minha surpresa, quer dizer, eu tava esperando, né? É, no domingo, agora me caiu uma venda, né? Do ranqueamento de vídeos, né? e eu já tive alguns boletos também que foram imprimidos né é, de, desse mesmo produto então quer dizer que a minha a minha técnica deu certo né e ontem é, por um outro canal tá que eu tenho um canal de nicho é, me caiu uma venda da Lomadi, Lomadi, que são produtos físicos tá é uma venda da loja Americana. eu vou mostrar os dois vídeos agora para você ver que realmente aconteceram essas vendas tá? e é, desde já eu quero é, te agradecer perceba que é, nos dois vídeos né, principalmente no ranqueamento, eu, coloquei o, eu é, traqueei né, o canal é, Trabalhar em Casa você vai ver o canal Trabalhar, tá bom? Vamos lá? E eu quero aí te agradecer, ah, se você gostou desse vídeo, dá seu like, inscreva-se e compartilhe. Não se esqueça, eu vou deixar no link da descrição os, o, o link dos cursos que eu recomendo para você. Tá bom? Valeu, até mais, fica com os prints aí. Valeu!